O seu ataque, seu ataque. Eu, pude Eu pude ver Eu não esperava Esse poder yeah. choque, sei choque, sei A choque A choque é mais ou coincidência mais. Mas oh no no nenai Eu sei que só foi ser esse. Qual que é seu problema o que é com você é. Até nós humanos fazemos o bem Nós é. avançamos sem ajuda de Deus, ok meu okay, se bem. sofrer um copo achou que eu vou Ser partida No fim eu esqueci de te contar Uma eu Não me importo com fama, e só os poderes a ajuda da ciência, O bando se igualou com Deus pode ser esporte, mas sabe que o futuro é nosso Mas mais danos me causa, mas quero entender Meu deixei de ser criança. Quando vi o seu corpo no caixão, Vai ser. Você não tá pensando em ir pra outro vídeo, né? Tira a mão daí e me escuta, rapaz. Bem-vindos a BC, uma plataforma onde você se diverte e de quebra ainda ganha uma graninha extra. Lembrando que você tem que ser maior de 18. Dito isso, vamos lá. Pra fazer o depósito é simples. Você vem aqui na sua conta e tem várias opções de depósito. É só você escolher uma e depois é catear, meu filho. Mas calma que eu vou dar um exemplo de como jogar aqui. Bom, como vocês podem ver, tem várias opções de jogos, mas eu vou escolher o Mines. Bom, então vou botar 150 e 5 minas. Pronto. Eu tô com a sensação que tá nesses três lugares, calma aí. Pô, meu, quando o cara é profeta ele não erra. E você tá achando que acabou, né? Calma aí. Usando meu código você consegue um bônus de 300% em seu primeiro depósito. Tá esperando o quê, parceiro? Bom, já basta, né? Agora é com vocês. Tamo junto.